21 pessoas foram presas por tráfico de drogas pela Polícia Rodoviária Federal na BR 262, no trecho entre Três Lagoas, a Ribas do Rio Pardo. Nesse período, a PRF retirou de circulação uma quantidade considerável de drogas. Vamos acompanhar na reportagem. Ela atravessa Mato Grosso do Sul, faz ligação com São Paulo e outros estados. Essa característica da ABR 262, uma grande importância econômica, mas é também uma importante rota para o tráfico de drogas. Somente no primeiro trimestre deste ano, no trecho entre Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo, a Polícia Rodoviária Federal fez grandes apreensões de drogas, como detalhe o inspetor-chefe da Delegacia da PRF em Três Lagoas, José Torres. Olha, já no primeiro trimestre desse ano, né, nós já tiramos de circulação mais de uma tonelada e duzentas de maconha e mais de meia tonelada né, também de cocaína. Estamos atentos não só à segurança viária, mas também é, nos trabalhos para impedir a circulação, né, que drogas chegam aos grandes centros e temos obtido aí êxito sucesso diante de algumas abordagens da qual tem ocorrido várias apreensões aqui na nossa jurisdição aqui. São mais de 21 pessoas presas somente com essa questão com o tráfico de drogas aqui na nossa região. A maconha continua sendo o tipo de droga mais apreendida entre Três Lagoas, Arribas, do Rio Pardo, que é o trecho de jurisdição de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Três Lagoas. Somente no primeiro trimestre deste ano, mais de uma tonelada dessa droga foi apreendida pela PRF local. Então, a, a maconha, ela é o mais é, apreendido aqui na nossa região, né? Nós aprendemos desde veículos pequenos, né? em ônibus. Agora a cocaína ela já vem mais oculta, já se não encontra ela em ônibus, né, em veículo pequeno é mais já em caminhões, o que dificulta a fiscalização, é o trabalho da polícia em derrubar o que é esse o trânsito, o transporte dessas drogas. Mas estamos aí. É, trabalhando para garantir não só a segurança viária, mas também a segurança de todos aqueles né, que estão nos grandes centros onde. É o destino das drogas que aqui foram apreendidas na nossa região. E os traficantes usam métodos cada vez mais sofisticados e audaciosos para transportar drogas. Mas os policiais estão sempre atentos a esses novos métodos. No início deste mês, por exemplo, a polícia conseguiu encontrar 450 tabletes de cocaína no cavalo-trator do semi-reboque de um caminhão. Na mesma semana, a Polícia Federal apreendeu 37 quilos de cocaína escondidos no tanque de combustível de um caminhão. Os traficantes usam esse método na tentativa de disfarçar o cheiro da droga, já que os policiais usam cães farejadores durante as abordagens. Isso, geralmente na, nas entrevistas, nas conversas, né, é, o, alguns policiais têm um, um time mais um pouco melhor que o outro ali nas contradições é, dos próprios condutores no nervosismo então tudo isso leva a suspeita né é é claro que algumas vezes a gente acha que está carregando não encontra nada né e nós pedimos é, paciência aí também para os usuários da rodovia né é, a fiscalização ela faz parte da, da rotina né e e quando, talvez a pessoa não tem nada, mas talvez fica nervosa, se contradiz ali. Então, isso será o quê? Um meio, uma maneira de é, você fazer uma fiscalização mais avançada para ver se realmente é o nervosismo porque está parado ali com a polícia ou alguma regularidade ou porque está transportando algo ali que é proibido. Né? Então, estamos atentos aí, esperamos aí que venhamos ter mais resultados além desses que nós já temos alcançado no primeiro trimestre. Apesar da quantidade de drogas que tem sido apreendidas, mais por ser considerado um corredor do tráfico e com um número elevado de veículos transitando diariamente pela rodovia, a polícia não consegue coibir 100% do transporte de drogas. Muitas outras cargas com certeza devem estar passando, mas todas as forças, né, estão aí empenhadas para que venha é, combater esse mal que traz tanto prejuízo à nossa sociedade.